Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. Nesse vídeo, eu vou explicar um exercício do Enem que muitos alunos acharam difícil. Se você também achou, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou revelar para você um jeito fácil de resolvê-lo e ganhar tempo para fazer outros exercícios. produtos naturais podem ser obtidos de plantas por processo de extração. O lapachol é da classe das naftoquinonas. Sua estrutura apresenta uma hidroxilenólica, PKA igual a 6, que permite que este composto seja isolado da serragem dos IPs por extração com solução adequada, seguida de filtração simples. Considere que PKA é igual a menos log de KA, em que KA é a constante ácida da reação de ionização do lapachol. Qual solução deve ser usada para extração do lapachol da serragem do IP com maior eficiência? Letra A. Solução de carbonato de sódio para formar um sal de lapachol. B. Solução tampão ácido acético acetato de sódio, pH igual a 4,5. C. Solução de cloreto de sódio a fim de aumentar a força iônica do meio. D. Solução de sulfato de sódio para formar um par iônico com lapachol. E. Solução de ácido clorídrico a fim de extraí-lo por meio de reação ácido-base. Vamos passar para o meu quadro que eu vou explicar como fazer esse exercício e qual é a letra correta. Bom, o exercício já deu que o pKa é igual a 6. pKa é igual a menos log de Ka. Então, Ka vai ser 10 elevado a menos 6. A fórmula do Ka é m vezes alfa ao quadrado. Se o alfa for 1, ela vai ser igual, o H mais vai ser M vezes alfa. Já que aqui vai ser 1, H mais vai ser igual o quê? Vai ser igual a Ka. Se H mais for igual a Ka, então ele vai ser o quê? 10, a concentração de H mais vai ser igual a 10 elevado a menos 6. Então, 6 é o quê? É um pH ácido. Bom, para a gente fazer a dissociação do carbonato de sódio, fica o seguinte, ele vai se disso dissociar né, em presença de água, né? O carbonato em presença de água. Ah, o carbonato sódio em presença de água vai formar o hidróxido de sódio mais o ácido carbônico. Ok? Como? O hidróxido de sódio é um sal, mas com características básicas, o que, é que o hidróxido de sódio vai fazer? Ele vai neutralizar o pH 6. O pH 6 é ácido e ele vai ser o quê? Base. Uma base com ácido faz o quê? Neutraliza, ok? Ele vai reagir com o ácido e vai neutralizar ela. Então, a letra correta... Vai ser a letra A, que é a utilização do carbonato de sódio com o lapachol. E por que, que a resposta correta é a letra A? Ela é correta porque devido ao caráter ácido do lapachol, pode-se utilizar o carbonato de sódio, que possui o quê? Um caráter básico e ele vai fazer o quê? Ele vai desprotonar o lapachol, que vai ficar mais solúvel em água, e assim ele vai aumentar a eficiência da extração. Então a hidrólise salina, isso aqui é hidrólise salina. Então a hidrólise salina do carbonato de sódio é o seguinte: CO, CO3 2- menos, mais água vai formar o que? OH- menos mais HCO3- menos. e o OH- menos, o que, que ele vai, vai fazer? Ele vai retirar o H do enol. Ele retirando o H do enol, ele vai deixar o Lapachol desprotonado e vai ficar mais solúvel em água. Por isso que a resposta correta é a letra A. Bom. Você lembra que no começo do vídeo eu te falei que eu ia te explicar uma forma rápida de fazer esse tipo de exercício? Pois é o seguinte, para se neutralizar é, qualquer substância ácida orgânica, em geral, a gente utiliza carbonato. Então, quando você vê um exercício desse tipo com uma substância ácida orgânica e tiver um carbonato, você já sabe que você tem que marcar essa resposta. Se tiver mais de um carbonato, aí sim você faz os cálculos, igual a gente fez no começo. Mas, se tiver só uma, como nesse exercício, só a letra a, um carbonato, você pode marcar ela que é batata. É a, a resposta correta que tem que se fazer. Bom, espero que tenha gostado. Comente nos comentários, assine meu canal e até o próximo vídeo.